Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição pra você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Eu gosto de Jovem Pan, não tô perguntando para descredibilizar Jovem Pan, ou coisa do tipo, eu, eu acho da hora, inclusive, toda vez que eles me chamam lá para participar de um programa, eu vou. Mas... É, eu, eu falo isso só porque eles estão ficando... É, a Jovem Pan é a próxima Globo, cara. A verdade é essa. Ela é a próxima Globo. Ela vai ser a próxima grande empresa de mídia do Brasil. É o que está parecendo ser. Entendeu? Porque é a única que tem credibilidade ainda por uma parcela da população, sendo que a Globo, a record não tem mais. Não tem mais. Eles perderam. Então, quando um poder cresce muito, aí que, que começa os desafios. Né? Aí que vem as ofertas indelicadas para você. Quando você está muito forte, a Jovem Pan tá muito forte e não tá parecendo que vai diminuir, vai só expandir, entendeu? Então, é o meu medo, assim, o meu medo que um receio eles, seu. eles percam isso, porque todo mundo que domina, começa a ficar... Uh, iludibriado, não sei, embriagado com o poder, de certa forma, tá ligado? E eu tenho medo disso acontecer com, com a Jovem Pan, que foi o que aconteceu com a, com a Globo mas reconhecendo que isso só vai acontecer porque eles estão crescendo demais. A perspectiva é muito boa da Jovem Pan, tá ligado? Então... E eu acho assim, é, as pessoas sempre me perguntam quem é que vai ganhar a eleição, né? É, Bolsonaro ou Lula? E eu falo é a Jovem Pan. Porque eu acho o seguinte, é, se o Bolsonaro ganhar a eleição, obviamente que o tema política e a direita ela vai estar no poder e obviamente que haverá um público querendo uma audiência dessa. E se houver uma, uma, um governo do PT, a Jovem Pan, eu acho, vai ser a única emissora oposição. Ou minimamente oposição. A única. Não consigo enxergar outra emissora que cumpra o papel que a Jovem Pan vai cumprir. Talvez os negócios Ratinho lá. Enfim, ou talvez não, na real. Não, ele apoiou o Lula, né? O então eu ]zinho. acho que a importância que ela tem, independente do cenário que aconteça, é muito forte. Independente do cenário que aconteça, ela, ela, eu acho que eu concordo contigo. Ela vai seguindo um crescimento forte. Sim, a minha expectativa é que só cresça. Eu não vejo parando de crescer tão cedo, a não ser que vocês comecem a entrar no, no ramo de querer conduzir a população, tá ligado? Porque esse é o problema da Globo. Eles querem conduzir a população. Eles já sabem a verdade, eles não mostram a verdade que eles sabem, eles mostram a narrativa que eles acham que você tem que ouvir para você ser conduzido para a verdade que eles sabem que é verdade, entendeu? Ficou meio confuso, mas... Não, eu entendo mas o que é você está dizendo. É, uma, é um certo tom superior. É. é Esse é o ponto. Sim, sim. E eu acho que você está certo nesse sentido, porque a Jovem Pan, de maneira nenhuma, coloca um tom superior. Porque no momento em que você promove esses debates, você nitidamente está promovendo uma certa criticidade das pessoas. Porque, porra, não faria sentido para mim, pelo menos, você ter dentro da Jovem Pan, pessoas que falam tão mal do Bolsonaro assim. Não faria sentido. Quando Se as pessoas falam assim, ah, minha... é uma emissora absolutamente governista. Qual o sentido de uma emissora governista ter a quantidade de antibolsonaristas que existem ali dentro? E que tem voz, e que tem tempo de fala? Mas é que você sabe, né? Como vocês atingiram esse público carente, que era a direita, que não tinha um, um mainstream para chamar de seu, uh, vocês vão, a, querendo ou não, ser associados ao Bolsonaro e a ser um... um um agente em prol da causa dele, porque de certa forma Então, mas por proteção. exemplo, beleza, eu entendo o que você está dizendo, mas você acha que o Paulo Matias, depois dessa conversa que eu tive contigo, você acha que eu sou um agente do Bolsonaro? Não, não, de forma alguma. Eu estou três horas ao vivo na Jovem Pan. Por dia. Não, sim, sim, sim. Então, assim, esse, é, esse é o ponto, assim... Se eu fosse um agente a serviço do Bolsonaro... Mas eu é, eu mas... acho que o meu comportamento ele não poderia ser esse que eu tenho. Mas de não é. Anima. Mas não estou falando de você especificamente. Não, não. Eu, eu tô, é que eu, tô, eu não estou dizendo o que você disse. Eu estou dizendo que muitas pessoas, às vezes, ah, agridem acredito, a gente. Acredito, entendeu? Acredito, acredito. Dizendo que você está a serviço do Bolsonaro. Porra, assista a minha entrevista aqui no Monarca. É, falou enfim, mal pra caralho dele. É, Falou que não vai votar. Eu não voto no Bolsonaro. Ponto. Ah, sim, sim, sim, sim. É, eu acho que a galera precisa parar com esse preconceito da Jovem Pan, entendeu? É, eu não tenho esse preconceito, eu Mas, só obviamente tô trazer esse assunto porque é um assunto Obviamente que esse, esse preconceito que existe é de uma galera que também tá muito mordida por conta do sucesso, né? Sim. Isso é óbvio. O poder de comunicação, ele saiu da mão de poucos e agora ele foi compartilhado. Você concorda Concordo comigo? Concordo pra caralho. Isso pra mim é fato. Então essa gritaria também, ela vem muito nesse sentido, né? De que, porra... Poder tava um pouquíssimos ali, pouquíssimos eram os donos, né, da situação. E agora a gente vê, meu, um negócio crescendo de uma maneira e assim as nossas audiências, elas são assustadoras. São. Às vezes eu fico olhando, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? Assim? E é na rede toda. A gente está bombando. A audiência da Jovem Pan está bombando e assim. Uma opinião, coisa que vezes eu acho que é o programa mais assistido em é, questão de visualização sendo, ao vivo, né? Sem né? dúvida. Né? Uma coisa que eu acho que a Jovem Pânico Pan tá acertou muito comparado às outras, foi justamente na digitalização, né? Porque se você for analisar, as transmissões ao vivo da Jovem Pan começam no ano de 2016, 2017. E nenhuma emissora estava apostando nisso. E ela larga na frente. Então é ela ganha um público de YouTube, que é um público que nenhuma outra tem. Sim. Fora a propagação que existe no rádio e agora com o advento da televisão. Então isso que eu acho... Fenomenal, assim. Não, a estratégia de está vem... Puta Puta acertadíssima. Estratégia. Sim, sim. Puta, de uma estratégia absolutamente vitoriosa é. que, enfim, a gente está Enquanto tá a Globo estava lá, arrogante, achando é. que a internet era coisa de... Exato. de otário, e eles lá, felizão. Lá foi o Tutinha para Nova York, comprou duas câmerazinhas, botou para transmitir. E revolucionou. <risos> é isso, é isso, porque. É foda. A arrogância da Globo é, vai ser o que vai causar a destruição completamente. Não sei se completa, eu acho mas. É, foda. Mas é isso. É, e eu. Eu fico feliz porque eu não gosto de mundos uni unipolares. Tá ligado? Um mundo onde um domina. Esse É normalmente um mundo ruim. Perfeito. É, e quanto mais... Quanto mais livre mercado tiver, melhor. E melhor. E, e por isso que eu acho muito bom a Jovem Pan estar tá crescendo. Eu acho muito bom de verdade. Porque pelo menos aquele bloco se divide em dois para depois se dividir em mais e a gente ter um diálogo na sociedade de verdade com várias ideias e pluralidade. Porque... Só o Globo ditando o que é certo e errado e todo mundo tendo que baixar a cabeça. E se não baixar a cabeça, vai ser cancelado? É, é, é um mundo que eu não quero viver. Que é um mundo que faz eu ter que me fuder toda hora por falar é. o que eu penso, tá ligado? Eu tô cansado desse mundo. Eu não, não, eu não aguento mais. Cara, eu não, eu não aguento mais. Eu gosto muito de fazer meu trabalho. Eu gosto muito de fazer meu trabalho. Mas viver a minha vida nos últimos três, dois, dois anos vai... É um inferno. É um inferno. Eu sou atacado todos os dias, repetidamente, sou chamado de nazista, de pedófilo, de não sei o quê, tá ligado? Eu tive que abandonar a minha empresa por causa de um cancelamento em massa organizado por uma patrulha. E, e eu fico pensando, pô, eu não quero mais viver essa vida, mano. Eu já estou no ponto que, que, que o ambiente de discussão política ou de, ou de discussão geral do Brasil não é um, um, um ambiente onde qualquer pessoa sã e saudável quer estar. E isso é muito ruim, porque se as pessoas sãs e saudáveis não falam, só os malucos igual eu vão falar. E aí a gente está criando uma sociedade completamente bitolada e radicalizada, né, cara? É uma merda essa porra. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumblecom Monarch para não perder nada, segue a gente lá.